Olá meus amigos e minhas amigas, olha só minha gente que bacana aqui essa barra de sabão aqui ó, a barra de sabão gigante Veja bem aqui ó, aqui é minha mãe que faz ó, sabão caseiro, olha o tamanho aqui, ela mede aqui ó, 20, 40, 60 e 60, 60 centímetros de tamanho por 20, 27 mais ou menos. E aqui, ó, é as vassouras que minha mãe faz de garrafa pet. Essa aqui já tem dois amarradinhos. Aqui tem só uma ela vai terminar ainda. Aquela ela que fabrica, garrafa de garrafa pet. Ó, vamos cortar agora. Pra ver, ó. Sabão caseiro, se souber usar, ele... Não, não, não assim não prejudica as mãos não. Tem que esperar o tempo de cura, né, mãe? Quanto tempo tem que esperar, mãe? 15 dias. 15 dias a soda, né? Não danificar, não prejudicar as mãos, né? Uhum. Isso aqui sobrou um pouquinho de. Aqui em cima, falta, falta enxugar mais, né? tá novinho, ó. Olha aí. Mamãe falou que se tiver fazendo sabão. E a pessoa gritar perto, o sabão não fica bom, né, mãe? Não é todo mundo, mas tem gente que não perde. O sabão ele sabe. Aí, Sobe, né? Aí, aí você precisa entrar arrumar de novo. É, né? Isso é ciência, gente. Aí... Olha só aqui, ó. cortando aqui devagarinho. Olha o quanto que rende, olha, Isso aqui é, é feito com a solda cáustica em, em grão, né? Que aqui é aqui ch ch chama-se a potassa, né? Vem aqui, ó. Deixa eu abrir mais um pouquinho aqui, olha. Olha só que lindo aqui, ó. Olha o tamanho hospedação. Olha, então é assim, ó. Aqui é minha mãe Corina, viu? Dá um tchau, meu pessoal aí. Tchau, tudo bom com vocês? Na realidade, não é bem um tchau, é um bom dia, né? Porque eu não vou terminar o vídeo, mas tudo bem. Minha Corina fez agora 70 e Dois anos, mãe? Oi. 72 anos, dona Corina. Que trabalho, né? essa, essa senhora aqui, ela... É. Trabalhou muito na roça, apoiou muito feijão. Lembrando, gente, que esse sabão aqui, ó tem que ter cuidado. Ele tem que ter 15 dias para poder usar ele, ou mais, né? O bom é deixar um mês. Fazer isso aqui, deixar um mês descansando. Para quê? Para passar o efeito da potassa ou então da soda cáustica. Aqui chama, chama de potássio, é umas que tem em grão, né? Mas é a soda cálcica, então você tem que fazer, esperar o tempo de cura, né? Direitinho. Minha mãe tem 72 anos, ela trabalha ela desde nova que faz sabão, usa esse sabão e não prejudica, porque? Porque espera o tempo de, de, de cura. Isso é muito perigoso quando for na hora de mexer a potássio, usar equipamentos, é muito bom para não ter aí nenhum acidente. Mas é um sabão que faz uma espuma maravilhosa. Isso aqui é feito de óleo reciclado. Óleo de, de cozinha. Quando faz, quando faz fritura. Entendeu? Óleo, manteiga, essas coisas assim. É, gordura de, de, de gado, né? Ela ganha aqui as gorduras dos açougues E ela derrete a gordura, a banha, né? E faz a gordura e faz isso aí. Então, minha gente. Olha que legal aí. Agora é comprado? Tudo comprado, mãe? Tudo é comprado. A mãe falou que agora ninguém, ninguém dá mais gordura não, é tudo comprado. Olha, olha que bacana aí. Então, esse aqui é simples, é só pegar uns 3, 4 litros de óleo, esse você faz fritura aí, de carne, essas coisas assim, e guardando. E até com a, com a batedeira consegue fazer, gente. Uma para, parafusadeira, é só pôr aquele, a fermentinha da, da, da batedeira, de, de, depois lava, ou então... Compra para fazer só isso, eu já fiz no, no meu canal. Tem aqui eu fazendo sabão, é muito prático. Pois então, minha gente, ficamos por aqui, um forte abraço. Agora mamãe chegou a dar um tchau pro pessoal aí. Pede para as pessoas se inscrever no canal, deixar o seu joinha. Olha aí, dá aí um tchau pro pessoal aí. Tá, tá, tá bom ainda? Tchau para todo mundo. Pede pro pessoal se inscrever no canal, dá se aquele se joinha. No canal, Dá aquele joinha. É isso aí. Quer pro Brasil crescer. É isso aí. Tchau, minha gente.